Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje a gente vai estar tá analisando o projeto ALXCNA. Já é o segundo vídeo que eu trago sobre esse projeto, o primeiro vai estar em cima nos cards, você pode estar tá conferindo. E bom, por que, que eu estou trazendo mais um vídeo desse projeto? Porque o projeto atualizou, então teve atualização no site, novidades e tudo mais. Então a ideia é estar tá mostrando para vocês aí o processo aí de desenvolvimento de um projeto, né? A gente analisando e tudo mais, a gente vendo evolução, o que, que eu analiso e tudo mais. Então assim, não é uma dica de investimento, né? Por motivos legais até não posso indicar nenhum investimento, mas aqui a gente está analisando um projeto e tudo mais, você faz o seu estudo também, faz a sua análise, todos os links estão na descrição, então é o seu dinheiro, você decide por ele. Mas cara, basicamente, a CNA, ela visa facilitar as transações financeiras com segurança e rapidez. Eles falam que é uma moeda sem taxas de transação em contrato, fazendo com que os investidores usam e invistam seu dinheiro livremente. Criamos nossa moeda na rede web 20 com 30 milhões de tokens que já estão 100% de circulação, trazendo total segurança aos investidores, tá? Então aqui é legal saber que eles falam que estão com segurança, né? E também agregando valor ao token. Um de nossos objetivos é desenvolver o mercado próprio da CNA, como uma estrutura global para a maior evolução dos NFTs nas artes de nossa terra Jerusalém. Então, galera, muito bom é, arte NFT. Qualquer projeto que tenha arte NFT, eu acho que agrega valor, tá? Porque o NFT está em alta, artes e tudo mais, tem uma relevância econômica nisso. E aqui, olha só, também é importante a gente ver, ó, 7 milhões dos tokens está bloqueado até o dia 11 de 3 de 2023. Isso é bom, tá? Para a economia do projeto. Então eles estão usando recursos para marketing e outros custos, tá? E 99% da liquidez está bloqueada até o dia 4 de 11 de 2026, para total segurança de nossos investidores, tá? É muito importante isso, né? Obviamente, você querendo investir, depois você tem que analisar o contrato. Eu não sou o melhor em analisar contrato, tá? Mas você tem que ter segurança no que você está fazendo. Então você pode estar tá entrando no Telegram deles, tirando dúvida, confirmando com a galera, tá? Então saiba o que você está fazendo, né? Então você olha bem certinho, confere, tá tudo bloqueado e tal, faz a sua análise, tem que fazer sempre um estudo, né? E bom, basicamente aqui para você adicionar a CNA à sua carteira, o nome é a LXCNA, símbolo CNA desse mais 7, que toca em BEP20, né? Rede BSC, que você pode estar tá copiando, tá bom? E aqui a gente tem, então, galera, não BSC Scan, você pode fazer uma análise mais a fundo, isso aqui não é minha parte, tá? Faço mais uma análise por cima mesmo, mas você pode ver algumas partes aqui bem simples, né? Tem 267 holders, ou seja, 267 pessoas que estão confiando, né? Investindo no projeto, tá? Então, você pode analisar outras coisas aqui, bloqueado e tudo mais, você faz a sua análise. Também aqui a gente tem o gráfico do projeto, projeto na Pocoin. Cara, esse gráfico tá bacana, tá? Por quê? Porque o projeto subiu normal, todo projeto sobe no início depois teve aquela correção normal, mas voltou a subir, então eu acho que o gráfico tá legal, eu também não sou o melhor analista gráfico você tem que fazer sua análise gráfica para decidir o melhor momento de entrar, de sair enfim, toda a sua análise aí é você quem faz mas cara, né, tá uma tendência de alta aqui, clara e isso é importante também, né tipo, não foi subiu, depois só desceu não, subiu, desceu, tá subindo de novo, né outro ponto importante, o token foi listado aqui nessa coin páprica, tá, e basicamente pelo que eu tava vendo, vai ser listado ainda na coin market na CoinGecko, tá então é importante, cada listagem aí, geralmente Tende a valorizar o token, né? Tende a ter aquele boom ali. A gente tem também aqui, ó, no Swap, todo esse gráfico também que é legal vocês estarem vendo, olha só que bacana, tá? Então é um gráfico aí que eu achei bacana para mostrar para vocês. Mostra que realmente, olha só o volume, então volume crescente aqui a gente pode ver, né? Sobre a liquidez aqui também e o preço também vocês podem ver, tá? Então é isso aí. E é isso aí, galera. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Agora você faz sua análise, seu estudo. Todos os links estão tá na descrição, beleza? Comenta o que você achou do projeto aí nos comentários também. E tamo junto. Valeu. Até a próxima!